a antiga mansão dos Anãos que ficou infestada de orcs. Olá, Talk Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Monte Gundabad, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 É dito que o nome Gundabad tem origem no Khuzdul, a Língua dos Anãos, mas seu significado é incerto. Da parte norte dos Vales do Anduin, o Monte Gundabad parecia fazer parte do extremo norte das Montanhas Nevoentas e do extremo oeste das Montanhas Cinzentas, embora fosse ligeiramente separado de ambas as cordilheiras. Na verdade, as Montanhas Nevoentas continuavam além do Monte Gundabad, na direção noroeste, na extensão que era conhecida como Montanhas de Angmar. Em todos os mapas, a montanha foi mostrada como tendo três picos unidos. Fazendo fronteira com Forodwaith ao norte, a montanha sem dúvida tinha um clima frio. De acordo com os Anãos, Durin ou Imortal, o mais velho dos pais dos Anãos, acordou no Monte Gundabad logo após o Despertar dos Elfos. Daquele momento em diante, a montanha foi reverenciada pelos anãos. No entanto, como Durin acordou sozinho, ele não ficou na montanha. Ele caminhou para o sul até fundar Casa dûm Nos primórdios, o Monte Gundabad serviu como local de reunião para delegações de anãos, mas não há menção de qualquer residência permanente lá. Em 1695 da Segunda Era, Sauron invadiu Eriador. Em 1697, ele conquistou Eregion, e teria dominado Elrond, levando os refugiados para o norte. Mas ele foi atacado pela retaguarda por forças enviadas de khazad Sauron fez os Anãos recuarem, mas não conseguiu arrombar as portas de Durin. Frustrado, ele ordenou aos Orques que atacassem os Anãos onde quer que pudessem ser encontrados. Logo depois veio o primeiro saque de Gundabad, seguido por uma longa ocupação por orques. Após a destruição de Eregion e o fechamento das portas de Khazad-dûm, os orques reforçados e comandados pelos servos de Sauron invadiram o Monte Gundabad e expulsaram os Barbas Longas de sua morada e local sagrado. Como resultado, as montanhas cinzentas ficaram infestadas, e a comunicação entre Casa Dúm e as Colinas de Ferro foi cortada. O monte permaneceria povoado por orques por séculos, até os anos entre 2793 e 2799 da Terceira Era, quando uma coalizão de Trai Segundo o saqueou. Por volta do ano 1300 da Terceira Era, o Reino de Angmar surgiu. Suas terras ficavam em ambos os lados das Montanhas Nevoentas. Então, o Monte Gundabad fazia parte de seus domínios. Embora Angmar tenha sido destruído em 1975, os últimos remanescentes de seu povo, a leste das Montanhas, foram expulsos em 1977, da Terceira Era. O próprio Gundabad permaneceu povoado por orques. O assassinato de Thor o ex-rei dos Barbas Longas, pelo chefe orc Azog, em 2790 da Terceira Era, enviou uma onda de choque por toda a raça dos Anãos, diferente de qualquer outra antes. A pedido de seu filho Trai II, todas as sete casas foram convocadas, e em três anos o exército foi reunido e partiu para vingar o pai mais velho de sua raça. A Guerra dos Anãos e Orques começou então em 2793 da Terceira Era. É insinuado que quando a Coalizão partiu para a guerra, o primeiro alvo foi o local do Despertar de Durin, e assim ocorreu o Segundo Saque de Gundabad. Pois a guerra durou seis anos, e a campanha dos Anãos parece ter começado no extremo norte, em Gundabad. E lugar por lugar, eles foram para o sul. Pode-se, portanto, supor que Gundabad foi atacado logo no início. A montanha foi assaltada e saqueada pelo grande exército do Rei Trayn em algum momento de 2793 da Terceira Era, e foi abandonada quando foi erradicada totalmente dos orcs em algum tempo depois. Os Anãos aniquilaram os Orques que puderam encontrar em Gundabad mas, com seu exército continuando na cruzada de vingança pelas Montanhas Nevoentas, o local ficou vazio. Em algum momento durante ou após o fim da guerra em 2799, os Orques das Montanhas Nevoentas retornaram ao seu Capitólio autoproclamado, e o restabeleceram como uma fortaleza e ponto central. Então, se o primeiro saque ocorreu quando os Orcs invadiram Gundabad, o segundo foi justamente a violenta retomada pelos Anãos. Porém, como eles não reocuparam a mansão, ela serviu novamente nas mãos dos Orcs. Em 2941 da Terceira Era, Thorin, Escudo de Carvalho, Gandalf, vários Anãos e Bilbo Bolseiro entraram nas Montanhas Nevoentas, enquanto nas Montanhas, o grande gobelin foi morto, e o grupo escapou. Furiosos, os orques se reuniram no Monte Gundabad sob o comando de Bolg em busca de vingança. Ao saber da morte de Smaug, eles marcharam para a Montanha Solitária. No entanto, os orques perderam a Batalha dos Cinco Exércitos, e três partes de seus números. Orques ainda viviam no Monte Gundabad no final da Terceira Era,